Bem, meu nome é Cristiana, eu tenho 31 anos, sou empresária e depois que o Paulo Roberto apareceu na minha vida mudou completamente é, ele apresentou para mim o que é não só o yoga mas como que essa relação de corpo, mente, espírito tem tudo a ver tudo se conecta e tudo se completa e é uma coisa inexplicável, é muito mais profundo do que é somente um exercício. Realmente é, você descobre caminhos e descobre sentimentos internos que você jamais pensou que poderiam existir. É, eu aconselho que todos devam fazer, porque não tem explicação. É o tipo da coisa que você tem que fazer para você sentir. E hoje eu sinto falta do yoga, eu morro de saudade do Paulo Roberto quando ele vai para a Índia, porque hum, é, é muito importante ter a disciplina no yoga, mas infelizmente eu, por exemplo, ainda não consigo ter essa disciplina sozinha. É, eu dependo ainda do meu professor, do meu mestre, do Paulo Roberto. E tenho certeza que um dia é, ele vai me ajudar a evoluir, ou vou alcançar isso. Mas é, hoje, quem me apresenta o Yoga e quem está junto comigo é, é, é o meu professor. E, é, e eu te amo, Paulo Roberto Espero ter você na minha vida sempre. E é isso. Um beijo para todos. Que todos tenham um dia abençoado por Deus e iluminado.